Os medicamentos do farmácia popular ele tem uma tributação normal igual um outro qualquer para o empresário comprou do laboratório comprou do distribuidor ele paga a mesma tributação não tem incentivo fiscal nenhum o preço que nós do produto que nós recebemos hoje do farmácia popular não é um valor que gera um lucro bom para drogaria o lucro é pequeno é mínimo meio coisa de centavo tá por quê? Por causa do preço que ele paga para as farmácias, não é um preço cheio que é o PMC do produto, tá? Mas que é um bom programa, é porque atrai o cliente para dentro da farmácia. A pessoa, às vezes, vem pegar um medicamento do, farmácia, do programa Farmácia Popular, tem um lucro ali de 20, 30 centavos, é lucro, e compra um outro produto, um shampoo, um creme hidratante lembra de algum outro produto que ele faz uso em casa, já compra também.